Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Vou falar do álbum Encontros e Despedidas do cantor Milton Nascimento, o Bituca Encontros e Despedidas foi lançado em 1985 pelo selo Barclay O disco seguiu a sequência de hits que teve em disco como Sentinela de 1980, Caçador de Mim de 1981, Anima de 1982 e Ao Vivo, de 1983, tendo em faixas como Portal da Cor, Rádio Experiência, Noites do Sertão, composta em parceria com Tavinho Moura, Raça, que foram lançados originalmente no álbum Milton, de 1976. O disco também conta com as faixas. Vidro e corte, com a presença do guitarrista Pat Matney, e também a canção Encontros e Despedidas, um dos maiores sucessos do cantor, e que teve a presença do flautista Hubert Laws. A faixa para Eu Parar de Me Doer. Só está disponível apenas no formato CD Originalmente na edição europeia pela gravadora Polidor E não esteve na primeira edição brasileira em CD pela Philips Esta canção só reapareceria na série de reedições feita para a caixa do cantor em 1997 O álbum tem 12 faixas e um bônus track É isso aí galera Se inscreva no canal Se você curtiu, deixe seu like